Nossa, o tamanho... Nossa! Pera aí, João. Pera aí. Se ele chegar perto, a gente explode, ele é parado. Ó, oh, tá um viseu alto nível. Droga! Oh. JD, perdemos o nosso apoio! Beleza. Ó, oh, ó, oh. tem bloco perto. Já vai rodar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Ó, tem um grandão ali, hein? Os caras não é a tiro não, hein? Nossa! O tamanho das paradas ele está. Cara. Beleza. Tá com uma granada nesse lock? Só pra largar esse trouxa. Granada de fragmentação. Ó, ó. ó dentro da franja dele. Ixi! Vai explodir. Oh, meu Deus. Pô, O cara é forte, hein? O cara é forte. Ó, oh, só franja. Aí arranca, hein? Ó, oh, arrancamos bastante. Que, que arma é essa? Tem como pegar essa arma, não? Não. Ó, ó. Rajada no aquário do nosso. <risos> aí abriu a jaca, viu? Abriu a jaca, já era. Tranquilo. Será que tem como pegar a arma dele? Se tiver, jogo, aí eu vou curtir. Se for a arma dele, tá De longe tem que só no Tem que a arma não treme. Aí vai certeiro o tiro. Ó. Aí pega. É devagar, tio. Sim. Se inscreve aí, tio. Só pode estar de brincadeira comigo. Tá chovendo bala, os caras não morrem, não, hein? Beleza, vamos pegar uma arma aqui. Será que essa. Essa daqui é mais forte? Vai lá e vê. Esse aqui parece ser melhor, hein? Os caras aguentam a bala demais. A gente vai ter que ir lá mais perto. Vai lá! Vai lá! Tá... Nossa, olha a arma gigante, caverninha! Vamos lá! Nossa, three shot! Nossa! Rapaziada, tá rolando um three shot aqui! Essa gira a treta senhor. É o okay. quê? Pera aí, agora eu quero ver qual é que é. O problema é que ela treme demais. Vai ter que ir um pouco mais perto. Ó. Aí arranca, tio. Desmembra os lotes. Beleza. Vamos de perto. Tio. Beleza. Ó. Ó. A arma é forte, hein? Opa, pronto. Vamos achar um escritório. É, o escritório. Rapaziada, o cara pra achar esse escritório. escritório. <risos> Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez escrito comandante. É uma resposta justa. É, o escritório de comando é aqui. Mas a porta tá trancada. Beleza, estamos com as munições lotadas. Ah! Vamos ver se tem como invadir o local aqui ou mandar o robozinho abrir a porta. Temos que abrir essa porta de alguma forma. Sabemos que esse robozinho é muito útil. O que, que acontece? Tem uma porta aberta ali? Com certeza teremos acesso é por outra parte. Ó. Quem sabe tem um desengate da porta aqui. Só preciso que o oh, oh, oh. Ah. Autorização de ataque de míssil light mass. É. Del aqui. Parece um registro de ordens de ataque de alto nível. Míssil Lightmass ah. Datado bem da época em que as guerras do píndulo acabaram. Procurem um duto de ar ou algo assim. Tem que ser grande o suficiente pro Dave. Mas por que estavam atirando contra a Vasgar? Eles ele. não eram um estado da URI? Rapaziada, não sei quem é o Vasgar, não sei o que é o estado da URI, o que que acontece. O cara tá falando do duto de ventilação. Ó, eu deixei ter mais arma aqui, tio. Tem mais trichote. Tava deixando pra trás dela, hein. A partir do momento que você... Troca de arma, ele joga, não tem como você guardar no bolso, pelo tamanho da arma, né? Ali, ali, ali, ali em cima. Pegamos a munição. É tudo nosso. Ah, que tem que ele roubou? Ah, então o Bird quer dados perdidos. E como dá para identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Rapazes, a robozinha é altamente útil, hein? Ó, rolou oh, que esse Dave é o um cara mesmo. Mandando ver, Dave. Mandando ver, hein, Dave. O que que acontece? É nosso, é tudo nosso. Pela ódio. Paz, tá rolando até uns posterzinho ali, ó. Documento importante, hein? Colecionável encontrado, esquema do martelo da Aurora da URI. Rapaziada, quem é essa Uri, tio? Beleza, vamos com calma. Tá rolando fotos dos satélites. Ó. Sápido. Beleza, vamos dar uma rastreada boa no local. Ó, o robôzinho entrou por ali. Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Tá rolando um quadro aqui simplesmente sinistrão, hein? O cara parece o Mr. X do Resident Evil, o Butch Nelson? Stars. Vamos ficar esperto, hein? Um cofre, Ó, cofrão. Um Ó. Dave, abre. Tipo. Esse Dave é. Nossa, ele é muito zica, tio. Ó. Oh. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Hum. Agradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforços. É o quê? Onde você tá? O Silo, achamos. E estão todos em cima da gente. Ei, nossa. Nossa. a gente tá indo. Paz, é por isso foi bom não ter soltado essa arma. Aham. Uhum. Beleza, vá à sala de controle do Silo. Onde é que é a sala de controle do Silo? Será que é pra cá? Olha aí. Beleza. Rapaziada, estamos com essa arma aqui. Tem 48 tiros. Suficiente pra bater bastante locks. Mas é promissor essa batalha aqui, viu? Oh. Beleza. Lança gramadas ou a boomshot. O que que acontece? É Desce, vamos pegar ela Primeiro a gente solta essa arma aqui Aí a gente tem que pegar ela Beleza, pegamos ela Agora essa arma vai ser uh. adicional Ó Ó, os blocos já estão ali Será que são os Camaras? Uh. Beleza Essa arma aqui, tio. Tá Caramba, não dá pra ficar em calzinhos um minuto. É, muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Beleza, agora. agora a gente spode desloc. Mas também tem! Cuidado! Os caras desviam, hein, Sai daí, Loki, sai daí! O cara aguenta, tio. Ele comenta bomba explosiva. Peraí, peraí. Tem só mais duas balas dessas aqui. Vamos matar ele na arma normal. Ó, só na franja. Tem mais lock por trás, tá dentro da salinha. Beleza, esse aqui já era. O chefe já era. Vamos pegar esse lock aqui. Ó. Lançando granada. Será que já foi pro saco? Tá, tá vivo ainda o lock. Beleza. Olha, eu vou tacar uma granada lá embaixo, vamos ver se os caras são os caras mesmo Granada de fragmentação Esse cara é bom de tiro, hein tio Nossa Rapaz, você viu que a franja dos caras demora, né A jaca do cara é dura liberado. Que bacana Parada que você tá aparecendo. Tá sem problema. Nós foguei tentado? É, acredite se quiser. Ótimo. Então lasco uma essa? porta pro veio encaixar o lançamento. Rapaziada, tá rolando armas sinistras. Só explosivo daqui para frente. Rapaziada, estamos no hard, vou, vamos coletar e colecionar essas armas. O que que acontece, rapaziada? mantendo as armas no local. Ó, oh, exponha uma porta de interface para Dave. O que que é como? você conhece bem aqui. Quão brava ela vai ficar se a gente lançar isso aqui? vai ah, ser para cá. Eu aqui. diria que vai. Ter. A gente teve sorte que o Swarm não destruiu tudo. A área é grande, tio. A área é grande. Beleza, onde é que tem essas portas bentas? Então, vamos voltar sempre perto dos personagens Sempre perto de onde os personagens estão Dave, pulsação. Vamos conectar o Dave aos controles Beleza Rapaziada, é, esse Dave é o cara mesmo tipo, ó. É todo seu Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Erro. Erro. Como é que ah, é? temos um problema. A escotilha não está abrindo. Mas é claro. Eu vi que estava fácil demais. Bert, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos. Energia hidráulica externa ligada. Não. Vamos abrir a escotilha. Como é que é? O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. é a caixa de missão. Nossa! Vem! Vem comigo! Iniciar a caixa de Rapaziada. Que merda, James! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte então. Agora vamos abrir essa escotilha. Então, qual é o plano? Sei lá. Deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar o chegar jogo. lá. jogo. Fazer, quer mais? no ato. Beleza, só de explosivo agora, tio. Ó. Ah, tô no meio dos dois, tio. Não em jogo. Ó, tem que ser na perninha deles, eu ó. É avançar, pera, é, os caras vêm, cuidado. O cara agachou, tio, os caras é. é Faz um curso, vai estudar! Eles vão, vão guardar essas duas balas. Peraí, como é que usa essa arma aqui? Nossa, que arma louca Tranquilo Vai ter mais bloco por aqui Olha lá, ó, ó, ó Já pega aquela arma doida Eu não sei como que usava direito ainda não, hein Eu acho que tem que deixar apertado o botão É isso aí Atira, deixa apertado É um pouco difícil de aprender no começo Mas ela é top Essa acabou a munição dela Beleza, e agora? Acho que acabamos com todos os locks, hein? Beleza Como a gente vai pro outro lado? Ó oh. Seve, pega tem como mandar o Dave pegar as armas do outro lado. Que top! Ó, oh, robôzinho traz, tio. Beleza, vamos pegar essa arma, porque as outras não tem munição. Eu fico. Tranquilão. Ó oh, o controle ali, ó. Dave, abaixa a plataforma. Ele o motor 2. Fazer já carregar aqui. Tranquilo, vamos de peito. Merda, outro vão! Outro vão. Mais treta. Um, Pera aí, outro vão. Peraí, se esconde aqui. Tá rolando o um Hummers Burst. Vamos continuar com essa arma aqui, a gente tem bastante munição dela. O que acontece? Que é esse, vamos ter que mandar o Dave também ali. Abaixa aí, Dave! Odel, oh, quantos motores um foguete tem? Geralmente... Quatro. Oh, okay. Passa pro outro lado. Vamos subindo, vamos subindo. Vai, em cima. Vai ter lock aqui. Vamos com calma. Uh. ó. Ó. Oh. Olha, granadar. Vamos granadar os logs? Oh. Granada Ó. Nem sei quem tá de lá. Oh, eu vou dar uma patate no log? Tem como? Ah, tá. Ha! no log. Ele estava uma escopeta aqui, mas essa escopeta é, é aquela podre. O cabernet só apanhou com ela. Peraí, peraí. Olha o que é do forte. Ó, oh, aquele negócio ali queima. Tem que esperar. Para dar explode, explode não? não. Pode, vamos confiar? Tá uh. bicho. Uh. Uh. Achei! o oh, louco! Nossa, Loki! Nossa, tem fuso pra caramba! E pra onde que vai? Eu vou para cá. Acabou, hein? Acabou o espaço. Tem mais munição ali. Pega rápido. Oh, louco! Merda! Qual é? 15 segundos para lançar. Vamos nessa! Rápido! Dez segundos para lançar! Sim, não dá tempo! Vamos lá! Acelera ah, não, não, o Dave ainda tá lá E daí, mas ele é só um robô Isso não é um, um te culpa dele Rapaziada, se o Dave ficasse lá, ia ficar de cara, hein Vamos ficar esperto com esse Dave Ele é truta, abre todas as portas e traz as armas uh, uh, gente, gente, gente. Inacreditável Sam, prontos para a extração. Rapaziada, é rolando um desentendimento ali. Bom, por um lado foi teimosia. Por outro lado, para eles voltar também tava difícil. Porque os monstros estavam bloqueando. Estavam bloqueando a passagem. O que, que acontece? Foi meia meia essa. Chaps. Bem-vindos, meninos. Ah, só uma coisa. A Jean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada. E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês. Todos vocês. Tcham. Entendido, controle. Vamos lá, hora das consequências. James, e se eu falar com a Gina antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza? Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Compra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece. Ei. Hey. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Uh, tá bom. Um, é, um, a gente vai entrar. Vamos, David. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Hum. Mas é momento de tensão entre pai e filho, mas o, o pai tinha razão né, vou oh, com é esperto. Mas, o, o que é isso? Oh. Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão rastreia piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente Por favor, grato. para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer um maiá que entende sarcasmo. Aqui. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Eu... peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. O que o David tem? Ah, ele tá com os probleminhas. Que tipo de problema? Mas o David tá doidão. Chora, hum. Ah, daquele tipo. Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso. What? Ok. Pessoal, esse é o novo Jack. Jack. Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente o único. Uhum. E? E ele é todo seu. Ha! Agora, ah, te dizer, licença, tinha é treta, tem tenho um montão de satélites para tentar achar. Tem. só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo para sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Damon, o seu módulo de combate genial está pronto. Módulo ah, de combate, rapaziada. Não só olhar é o exatamente. Dave aqui, o Carmen está simplesmente com dó dele. Foi é bom ele consertar filho. logo o Dave, não importa que a tecnologia Sim. dele é defasada. O Carmen é curte ele. Esforço, Ó, vai deixar o Jack pronto para combate. Ah, eu vou curtir. Pô, tá rolando altos instrumentos e coisas no local aqui. O Jack Ó. vai ganhar o que eu Blueprint de, de armas, colecionável é tudo encontrado, tudo esquema ali. do Lancer Mark III. O que que acontece? Tá no bolso, entendeu, compadre? Pai, tá rolando. Ó, oh, paradas novas aqui de tecnologias. Ó, oh, é granada. Nova habilidade encontrada, flash. Rapaziada, isso é flash grenade. Ó, oh, emite um flash que atordoa os inimigos próximos. Mas é o Jack que emite, rapaziada. Nosso novo robozinho, pelo jeito. E ação. Já, curti. Equipando uma habilidade. Jack pode ter uma habilidade de ataque e uma de suporte, equipada de cada vez. O que que acontece? É desce equipando uma habilidade faca na caveira pressione Tab para abrir o menu do Jack Beleza a gente pode equipar coisas aqui assalto já tá no bolso suporte e passivas melhorar a vida Aprimoramentos de resistências do Jack e sua habilidade de curar outro tá melhor ainda melhor reparos. Jack regenera a saúde mais rápido sem componentes suficientes, rapaziada. A gente tem que achar componentes para melhorar essas outras habilidades passivas. E o que que acontece? Massa, hein? Já curti. Rapaziada, esse novo Jack é promissor. Deve ser camarada. Equipamento instalado. Então, como é que usa? Eu te mostro. Aqui. Beleza, vamos, vamos na sessão de treinamento ali. Rapaziada, tá rolando mais coisa aqui? Ó. Muito bem colecionado se protege Aí nós começamos o teste Você Pega uma arma e se protege Vamos Olha o tanto de munição que tem ali Já curti Eles vão pegar a arma primeiramente Olha ali Tem um armário O caverna já curtiu Pode escolher a dedo Não, é a Lancer Tranquilão e aí Olha isso aqui Ó, oh, rifle de precisão Embar Beleza, mantenha mouse pressionado para disparar cartuchos eletromagnéticos acelerados após uma breve recarga Beleza, já curti, já curti somente pelo brief ali Sumário da arma deve ser boa Tranquilo, será que agora temos que pegar munição ou temos simplesmente... Se você não se proteger eu não posso iniciar o teste Beleza, vou ter que se proteger aqui antes de mais nada Vá para tipo Alpha 331 Claro tem. Então, imagina um alvo que está bem confortável numa proteção. O Flash do Jack corrige isso. Mira no D.B. e ativa. E vê no que dá. Olha aí. Beleza, agora. Peguei Sequência de teste concluída. Ah, isso pode ser útil. Agora vamos tentar de novo com vários alvos. Eles ativa o Alpha 332. Beleza, com Cuidado, vários hein. alvos. O Jack tem que redirecionar a energia entre flash. Ô oh, meu, tem que ter que recarregar Falta a energia, um. hein? Oh, Beleza, está quase. Agora. Ó. Oh. Oh, dois coelhos numa cajadada só. Legal. Ah, essa arma é boa, hein? Ó, oh, na franja oh, é letal. Oh, tá Fazer de novo. Tá, o já entendeu. O que acontece? A única coisa que está meio complicada aqui é o botão. É, vamos de novo. Beleza, vamos São de novo. Repete. O Cavine tem que se acostumar com esse botão. Vocês uh, é é vão testar a lança que a gente já usou. Carregando. Flashão é. Olha, ele, tá recarregando mais rápido, parece, agora Ó oh. ah, Acabei com ele <risos> Sem ofensa, JD, mas... O Jack, meu nome <risos> Rapaz, o Jack é, é do Eu mal, feliz hein por, você. por vocês dois, mas preciso que devolva as armas por stand e saia logo daqui Tranquilão, vamos devolver as armas para o stand. O cara nem pode emprestar. Somos guerreiros universais. Que e que os caras nem deixaram desse com as armas, ah, tio. Você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jean, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Beleza. Ótimo. Agora eu o o que o que arsenal. O que o Daimon quis dizer é que tem a mais importantes. Tranquilamente. Valeu aí, Iris. A fraqueza é um dos traços mais louváveis Sei lá de onde ela tirou isso. Tranquilão. Rapaziada, essa foi mais uma gameplay aqui na Caverna. O que que acontece? Se você curtiu a gameplay, deixa o seu like e compartilha o vídeo. Outro. Se você é do futuro, provavelmente já haverá a parte 2. Então espere até a final do vídeo você já pode clicar no vídeo seguinte do próximo episódio. O que que acontece? Se você ainda é do presente, não é do futuro, espera mais um pouquinho que vai sair o próximo episódio. Se você quer assistir, enquanto isso, outras séries, também você pode clicar no final do vídeo em outra série que estará recomendada pela Caverna. Rapaziada, tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Vap!